E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, mais um vídeo de unboxing das caixinhas Nerd ao Cubo Demoraram, mas chegou finalmente a minha nova caixinha Se você não sabe o que se trata essa caixinha aqui, cara Todo mês eu recebo uma caixinha como essa Com muitas novidades, geeks e nerds Oferecidas pela Nerd ao Cubo Link pra você assinar uma caixinha como essa tá na descrição Lembrando que as inscrições são limitadas Então se você não correr você pode acabar ficando sem, beleza? Então vamos abrir pra ver o que temos de novo O que temos de interessante na caixinha de hoje Manos, temos aqui tradicional spoiler ao cubo A, ca é, a caixinha sempre vem com uma revista Que além de contar o que vem na caixinha Ela ainda traz várias novidades, dicas de série, dicas de, de, de jogos, enfim Muita coisa legal, realmente compensa bastante dar uma lida nessa caixinha E vamos de fato pras novidades que nós temos Como sempre nós temos uma camiseta nova A Nerd ao Cubo sempre oferecendo as melhores camisetas de todos os tempos Todo, todo mundo aonde eu vou me pergunta Cara, onde você conseguiu essas camisetas? Eu falo, é pra poucos, meu irmão <risos> Manos, se liga na camiseta, eu não sei do que se trata Deixa eu ver primeiro do que vocês... Se você gosta de De Volta pro Futuro, com certeza você vai gostar então dessa camiseta que é meio que o design do hoverboard, né? Que é aquele skate voador do De Volta pro Futuro. Manos, olha só que legal a camiseta, show, valeu Nerd ao Cubo. Mas temos mais novidades, como sempre temos Bottoms. Bottoms, Bottoms! Temos uma um outra sacolinha aqui que eu não achei os Bottoms. <risos> Mano, temos uma outra sacolinha que é, deixa eu ver, deixa eu ver... É um estojo, cara. É um estojo. Se você precisa, volta às aulas. Não, não é volta às aulas, velho. Mas... Enfim, tem um estojo daqui de uma cabine de polícia de Londres, né? Se não me engano, essa cabine de polícia daquele Doctor Who, né? Daquela série. Enfim, cara, eu não vou se você assiste. Tem um orgasmo, orgasmo nerd com essa, com esse estojo do, da cabine de polícia. Olha só como é bonitinho, cara. Se liga. Qualidade muito boa por dentro, É almofadado, muito legal. Bem bonito mesmo, se você queria um estojo personalizado Assine, né? Jogô <risos> Manos, o que mais que a gente tem aqui? Nossa, temos um clássico em minhas mãos Temos um clássico em minhas mãos Ultraman Manos, temos um mangá do Ultraman O um mangá de número 1 um do Ultraman Se você gosta de mangás, esse aqui é um, simplesmente um clássico pra você, velho Simplesmente um clássico Ultraman muito legal, cara. Eu gosto bastante de ler mangás. Esse aqui é até grosso, ele é até bem grande. Então, esse é o primeiro episódio do Ultraman. Se você gosta de mangás, gosta de clássicos, com certeza, isso que não pode faltar na sua coleção. Temos uma caixa aqui, cara. Uma caixa. Uma caixa dentro de uma outra caixa. Temos uma caixa, se liga, de chiclete recheado, cara. É disso que eu tô falando, Nerd ao Cubo! Oh! Já fazia tempo que eu não recebia comida na caixinha, manos. Tem 50 unidades de chiclete Meteoro, mano. É Meteoro? É isso mesmo. TNT Meteoro. Vamos comer um, né? Porque é padrão a gente se alimentar durante os vídeos. <risos> e, se não me engano, esse aqui é aqueles chicletes, cara. Pela aparência, vai dar merda. Só se liga. Só se liga. Isso aqui parece que é aqueles chicletes super ácidos, tá ligado? Ai, caralho, aí. <risos> Vamos lá. Não é ácido. Bom, galera, então, achei o meu botão do vídeo de hoje. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Mais uma vez, a nerd é o cubo, me dá um botão que eu não faço a mínima ideia. <risos> A mínima ideia do que seja. Se você sabe, por favor, deixe aí nos comentários. Depois eu posso pegar... Caralho, mano. O derretou na minha boca. Deixe aí nos comentários do que se trata esse, esse botão. Porque eu não conheço, beleza? Também posso olhar na revista que vai prova provavelmente explicar cada um dos itens que estão aqui. Mano, mas se liga nisso aqui. <música> Olha o tamanho desse livro, meu irmão! Star Wars, escrito por Chuck Wedding. Que que é isso que caiu aqui, meu irmão? Marcas da Guerra. Trilogia é, Aftermath, livro 1. Então, essa, esse aqui é o livro 1 de uma trilogia. Se você gosta de Star Wars, sem dúvida, você vai gostar bastante, cara. Porque é uma história, se não me engano, é uma história paralela... A história do Star Wars, eu não sei do que se trata, não conhecia esse livro. Se você conhecia, deixa aí nos comentários do que se trata, porque eu não conheço. Jornada Star Wars, o Despertar da Força, primeiro livro de uma trilogia muito grande o livro. Na verdade, nem é tão grande assim, é só 380 páginas. Mas enfim, cara, muito obrigado, nerdacup, por, por contribuir mais uma vez pra minha leitura de... O que eu ia falar mesmo? Minha leitura de fim de semana... Cães para muito obrigado por contribuir aí Nerd ao Cubo para minha leitura de fim de semana Então é isso Espero que vocês tenham curtido as novidades da caixinha Nerd ao Cubo Desse mês Desculpa o atraso para trazer esse vídeo aqui Mas vocês sabem Correios Enfim galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esqueça de deixar o seu like Lembrando o link que tá na descrição desse vídeo para você assinar a sua própria caixinha Beleza? Então é isso Falou um grande abraço do gordinho galera E até a próxima é!